A GeForce tem filtro pra deixar assim também. É então, da GeForce, da placa. sai do meu. Tá de pé do cara. Sabe quando entra o login da tela preta, o jogo a tela não, não abre, não fica cheia? Confi é, configuração de tela, mano. Desktop. Ah, a pesquisa né pô, pesquisa pra ganhar C-Box 7 dias é pão. Cara estamos ruxando ar já, fi. Na água. Coisa ruim, né? A porta do ar Cadê, né? nego? Passa a calma, né? que morreu no ar Boa, soldado! Não, foi eu, eu, eu, eu mudo Ah, não, não, os caras é. Aqui conta oito, na Coringa E aí, Markovski? Só voltou a ver nas mãos? <risos> o cara consegue, né, nego? Toma. É, Um e dois sete. Tem um abrindo devagarzinho já dá pô. Tomei aí, cara, um monte de vazio Tá Três, mas... tem um na direita e na esquerda do da base ah, no meio no meio no meio tá na, na ponte já O cara só de copo quatro caixas caraca ah não tá brabo bem tá mano? velho aí mas como é que não pega isso só entrar no meio Vamos querer, vamos querer, filho, Os caras tá pancando, acho que estão em cima, velho. Na hora mano. mãe! Os caras tá pancante, filho. Top! Caramba todo! Vem a Bruna travar, velho! Não é flash na bunda. Boa! Vai, ah, Black Sim, tô contigo! Pra tu caixa! Quatro caixas vazios vazio. Quatro caixas, quatro caixas. De Tem vazio, vazio, vazio, vazio, boa. vazio. Boa. Mais um caixas. Já pegou, já pegou já. Vai pro B, vai pro B. Tem dois no A uhum. Ou já deve ter pro B. Quatro caixas, quatro, quatro caixas, quatro caixas, quatro caixas. Quatro caixas, caixas. caixas. Ah, foi mal. Não, valeu. Ele viu o propósito. Se tu vai estar escondido. Vir é She-Tech ou copy, filho? Pode ter certeza. é dessa do ponto, eu não sei. E aí, soldado? E aí, rapaz? Soldado A, perigoso. Quem é? Yeah. Yeah. <risos> ah, o caos. A direita Tranquilo, aí, na, né? porta da, na porta direita Porque nós tá na... No empate aqui, grabo não, não velho Cinquenta e oito na cabeça Incrível, mano até então, amanhã, bora parar de entregar pra ir em NO7 ainda. Matou, mano. Morreu, mano, nós matamos. Você não. Não nada, matou. mano. Qua... Não vazia, cadê? Aqui na esquerda aí, ó. Tô dentro do ar com Cheguei o Sadinha, um tô morrendo. Ah, mano, é você não vai, cara. Tô dentro do eu ar, ar mano. dois faros esgotos, dois faros esgotos aí. Pai, vou... Meu Deus, não errei logo, sai desse mapa ruim. Ai, Sadinha, você tá me travando, mano. Ser, vai, Ai, Sadinha. Dois laços, dois laços, Morre não? Morre, mano. Travando, mané. Ninguém no meio ali. Você tiquei. tá pegando o leão hoje, mané. Eu <risos> tramei. Ah. É um pra um lado, outro pro outro. Realmente, realmente. Só que o último. Ah, ah, pomba! Vai, vai, vai, vai, vai vir com. Dois, quatro caixas. Ah, me abre, calado, vai vir aqui, tomou HS. Vai, Quatro caixas, quatro caixas. Ai, O bil, o bil, o bil é, viver, Bem é o bil, mito. Aqui, mano. tá aqui no meio, tá aqui no meio. Vai lá plantar, vai lá plantar. nego, vem. aqui, velho. Aí você vai todo matar de. Fez um, mané. Isso aí é pro, é, mano, é rato de rama. Que... Esgoto 2. Vai ficar olhando, eu um passar. Sim, tem aqui, não tem esgoto. Ah, vem essa flecha, cara. Tá ruxando o um caminho. Caminho de rato. Peguei água. Tá. O outro tá caminho e ponte. É, um entrou meio, entrou meio. Pegou? O outro M é caminho. MF. Tô oh. escutando passar aqui atrás, mano. Acho aqui que atrás é tá da onde? Aqui é atrás é da onde? Acho que ele tá lá no respawn Tá cheetec, né? Tá cheetec lá na base, lá em cima da ponte Quer que eu abro mira? Vai Tá lá no fundo, oxi cheetec o caramba, tá de cá? Tá lá ainda? Tá Vai me enxergar aí Faz granada na, no esgoto E eu ganhei tudo na cara Segura, Joga tá aí Tava aí muito dois lá lá Muito não. meio, muito meio Jogaram tudo aqui no meio Tô aqui mano, tô aqui Corredor, come de rato Deu a cara, Sadie. Dois caminhos, dois caminhos. Ah, mas no meio 90 e 30, 90 e 30 de dois. Dois caminhos, caminho. ah, caminho, preciso de ajuda. Fizeram o que mene. Eu tô meio aqui ainda. Dois caminhos, é faz a granada. É, tem dois caminhos uma, ainda, Sadie. C 4 C 4 caminho. Menos sete caminho. Ah, agora, agora, agora. Ponte, ponte, É um ponte. Que que água, tem água, água? Tem caminho, né? caminho tem e água. água. Tá. Olha aí. O show, o show, tá vem, aqui já caixa. aí claro. jogo trava, velho, jogo merda 90, 93 dele, gente Bota aqui, rapaz Caralho, ah, bugou, velho ah, Desisto de jogar Fez do que, né? fez do que, fez do que 4 caixas 90, mais o não... Neil, né? tá 4 caixas? Ah, Era Boa O 90, jogo 33. trava na hora que o cara abre pra mim <risos> <risos> <risos> <risos> Bugou, legal, ali. Hã? Ok, vamos lá O legal ali, o maluco Fire in the Fire in the Tem água, tem água Tem, água. tem, tem não, tem, tem não Tem água, tem água não Tudo em cima dos outros Dois de cima, cima da ponte, da cima da ponte. Rush meio, rush o meio Indo bem, indo bem Ah, 40, 50, 4 caixas tem ouvido no ar. Pra matar geral, a Tá, mesmo. porta do ar aí, porta do ar. Era. Mas... Tá olhando no esgoto. Tem dois ainda. B. Mais é um corredor. Porta, porta. Nossa, mano. Pô, rapaziada, deu uma. Por aí, mané. Bora, bora aí, bora aí, pelo amor de Deus. Mais um no meio, cara. Larga os votos, mano. Larga, larga. Eu olho aqui. Eles não estão, menina. Eles estão ficando em cima do. Água, água, água, água. Muitos água. Tá deixando o esgoto É, corredor, ah, tá deixando é? o corredor Tô olhando o corredor Mais um meio, mais um meio, meio Corredor, corredor meio, saline, tem me ajuda, meio, me ajuda dois, dois. Sanita tem dois, tem dois meio, tem, tem dois, dois meio, meio Tem dois meio é, ah, tem Passa a me ajuda, dois mano Dois meio Corredor, velho Mais um Tá dois dois dois. no corredor, Blint, corredor, corredor Ah... Corredor! Ah, boa, boa, corredor! Ah não, tá tocando tiro com ele, ah, Já deixa a granada que eles, eles vão. Eles vão ficar ruxando ali, sargento. Então faz o flash a é granada. Esgoto. Meio vários. Faz granada. É. Tá ah, morrendo, ah, cara. Tá ponte Corredor. Tá ponte ainda. Corredor, botando ponte. Tem que esgotar vazio, hein, mano. Tá na pula, não. Coisa lá, de Tá praga, ah, morre, de... velho. Tá praga, não morre. Não morre. Na meio, mano. Da ponte, dois pontes, Rutiando. Um Cuidado com a água, mano. Escute água. Água água água, água, água, água, água, água, duas água. Vai, sad meu Deus. Ai, ele vai nas três água. Vamos ficar meio aqui, vai que eles voltam. Eles vão voltar. Ah, não, tá, não. mãe não, não. Pelo tem menos eles volta. Ai, água. água, Ajuda, rapaziada. <risos> Só fica a marcação do zero. Fica aqui, Senna. Deixa o ar pra ele. Auxando ah, a água. Morreu. Tem mais ah, dois. Dois. Ah, Vamos, caramba. cinco no cara da ponte, pô. Cara, eu também tenho o no meio, velho. Como é que o cara tá me vendo na o cara tá falando isso pra mim, não, né? Ali. Água. Água, tem. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ponte, ponte. O melhor morreu, mano. Só dá uma acalmada. É, tá. só, é só eu continuar com a vantagem. É. Se passar não, esgoto, dá uma olhada. Alguém, alguém te fala aí, tá? Sim, eu, tô eu, tô, eu, tô olhando, eu tô olhando o Aco Sargento, mano. É só cuidar do meio aí não dá cara. Um ponte? Tá. Ah, ah eu, o defunto tancando. Peguei ponte, MF, MF. Outro ponte, um MF. Ponte, ponte. Eu não sei se ele voltou ou se ele ruxou. Tá, voltou, voltou mais, voltou mais. Tá indo pra casa. Aí. Boa. Caramba, que virada Cada monstro, Perdeu? jogamos muito, filho. Pô, matei também 16 cabeças, mano. Tá maruco. Sapatada, filho. Pô, merece, mané. Merece, merece, merece. <risos> Merece o, o like, maluco, deixa o cara. like. Tomou <risos> água! Vou tomar, vou tomar uma água, toma até a água, mano. Deixa eu respirar aqui. Tá maluco, filho? Toma ou não? Toma ou não?